Eu sou o Celso Dias da Benchmark e esse é o canal Vida de Propagandista, o canal mais relevante do país sobre a profissão. E hoje, nesse vídeo, eu quero falar pra você sobre um assunto que eu nunca havia tocado até aqui, neste momento, nenhum tipo de conteúdo que eu produzo, que é o porquê eu me arrependi de ser propagandista. Sim, eu me arrependi, eu vou dizer o porquê, eu vou explicar pra você, porque eu pensei muito sobre isso, e vi que isso pode sim trazer um grandes ensinamentos, grandes aprendizados para você que deseja ingressar nessa profissão para saber sim como é o processo das realidades, das verdades então fica comigo até o final que você vai entender porque eu me arrependi e que lição que eu tirei disso tá? mas antes eu quero te pedir você já é inscrito no nosso canal então se inscreva para receber todas as novidades mas para que você não perca nada mesmo para que o YouTube te notifique é preciso acionar o sininho Tá bom então não deixe de acionar o sininho aí beleza show de bola poxa céus que história é essa se arrependeu como assim que, que aconteceu e de fato eu me arrependi a história é o seguinte é, em outros vídeos eu detalhe isso mais mas o fato é que eu vim de um de um mercado muito promissor eu vim de uma multinacional uma carreira que estava uma ascensão meteórica mesmo né? então eu tava tendo ali uma sequência de promoções sem precedente, eu estava crescendo muito, era muito dedicado, estava tudo dando certo, mas eu tinha um grande sonho de ingressar na indústria farmacêutica como propagandista e isso aconteceu para mim. Eu era sim avisado de que era um setor diferente, de que era desafiador, que eu teria que aprender muita coisa no intervalo curto de tempo, mas por mais que eu fosse avisado, a prática chegou uma hora que doeu. Era muita coisa, era um enxurrada de informação no curto intervalo de tempo. Você que é propagandista comenta aí como que é essa fase de adaptação, de assimilação, que a gente realmente acha que não vai dar conta. É muita coisa, é estudo de produto, auditorias, treinamento de como, habilidades de vendas aplicadas à propaganda médica, que é algo específico e muito mais. Né? E num determinado dia, vivendo tudo isso, roteiro e tudo mais... Eu realmente me arrependi. Nesse dia eu pensei, cara, que escolha foi essa que eu fiz? tava tudo dando certo, para que, que eu fui caçar essa confusão, esse problema? Eu nunca vou ser um bom propagandista. Nesse dia eu pensei isso. Eu fraquejei, eu me arrependi. E a sorte é que nessa época não existia nada como a benchmark que já te prepara antes mesmo de ser contratado para os desafios que você vai viver, sentir as dores do propagandista, para que isso não seja novidade, para que esse processo de assimilação ele seja mais rápido e menos doloroso, como o meu foi. Isso é bom para todo mundo, é bom para o profissional, é bom para, é bom para quem contrata, porque não corre o risco de perder esse profissional, muitos não conseguem passar por esse processo. E graças a Deus, nessa época eu tinha grandes amigos que me instruíram, que me acalmaram e disseram, vai passar, Celso, vai passar. E até hoje a é tradição na Bente, falar isso com os alunos, quando eles ingressam, antes mesmo de dar o parabéns, eu digo isso para eles. Vai passar. Mas esse processo para eles é menos doloroso. Mas o ponto aqui que eu quero trazer para você é o porquê eu me arrependi. E eu me arrependi porque eu era propagandista. Parece estranho, mas é isso mesmo. Você só pode se arrepender daquilo que você fez, daquilo que você é. Como você pode se arrepender de ser um propagandista se você nunca foi um propagandista? Não faz sentido nenhum. Só se arrepende de ter casado quem é casado. Só se arrepende de ter filhos quem tem filhos. E em algum momento você pode sim ter esse período de questionamento, de fraqueza mesmo, e se perguntar, poxa, está tão difícil, passar por uma crise e falar, poxa, por que eu tomei essa decisão? Mas passe. Sabe? Vai passar isso, vai te transformar em alguém maior e melhor. Então faz parte do processo. E o que eu quero dizer para você é que você não deixe de tomar uma decisão em prol dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque você tem medo de se arrepender. Há pouco tempo atrás, uma pessoa falou comigo, Celso, eu quero muito ingressar na indústria farmacêutica, mas eu conheci uma pessoa que depois de 20 anos no setor, foi desligado repentinamente, de forma inesperada e tudo mais. Ninguém quer ser desligado. Claro, isso não está em discussão. Mas, poxa, ele viveu 20 anos numa profissão maravilhosa, num setor maravilhoso e que ainda tem chance de se recolocar, com certeza. Você vai deixar de viver isso 20 anos, que é muito maior do que a média de outros mercados, com medo de acontecer algo ruim com você, de se arrepender, não faz sentido. Tá? então perceba, essa, tenha essa clareza, esse poder da clareza para tomar a decisão certa e não deixar de viver os seus sonhos, de buscar os seus objetivos porque você tem medo de se arrepender de algo essa não é, nunca foi a melhor decisão para ninguém sim, eu me arrependi, eu me recuperei e que bom que eu tomei aquela decisão e que eu superei essa fase de arrependimento Tá? É isso que eu desejo para você também. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele, faça o bem para o próximo. Porque se ele serviu para você, se ele foi útil para você, com certeza ele vai ser útil para mais alguém. Tá bom? Eu sempre digo que as bênçãos na nossa vida se multiplicam quando a gente faz o bem, quando a gente compartilha o bem. Combinado? Deixe aí seu comentário se você também já passou por isso, se você é propagandista e sim já se arrependeu em algum momento. Eu vou entender. É, acontece mesmo. tá e eu te vejo num próximo vídeo. Sucesso para você!